Achas que o sentido de comunidade na Guiné é mais abrangente? É isso? E sabemos muito bem que a economia influencia a cultura. Então, pode ser uma cultura da comunidade sentir a responsabilidade de não deixar qualquer um na rua, mas com interferência ou com desenvolvimento econômico, a comunidade pode, pode perder isso tem que unir, mas tem que ser uma forma internacional, porque o capitalismo é internacional, que explora e oprime essa classe trabalhadora. Então é por causa disso que a nossa perspectiva é internacional. Mas é, é fundamental também realçar que é, tem que ser uma luta indutiva e depois para ser dedutiva. Quer dizer, temos que partir das nossas realidades e depois para poder influenciar as outras realidades. Será que a burguesia vai sentar assim Tranquilo, à espera da sua determinação? Não. Mas não achas que isso é uma coisa que já está tipo inserido no ser humano? Como Inevitavelmente. É Como é? A ascensão ao poder. Eu acho que é uma coisa. A minha opinião, se calhar estou muito errado, mas eu acho que nós, não nós aqui, mas as pessoas no geral, estou muito. Se tu deres tipo as mesmas condições a um milhão de pessoas, hum. tu passado 100 anos vais ter classes sociais, automaticamente. Mas tem, tem que ter. Uh, tem, que, tem que ter uma coisa que vai regular isso. Por exemplo... Uh, Mas essas pessoas que regulam isso, não serão também elas futuramente corrompidas? Essa mesma educação... pode acabar com tudo. Se for tomada pela, pelas rédeas erradas, é isso? Sim. Uh, desconstruir mentes e reconstruí-las... mentes revolucionárias, viu? Porque o que, o, que, o que estamos a discutir aqui é extremamente importante. Uhum. Então, estamos a fazer revolução. Estamos a fazer revolução mental. Isso é fundamental. Dar o quê? Ferramentas. Em vez de conhecimento? Em vez de conhecimento. Sim. Porque se eu te der conhecimento, por exemplo, na escola, dos descobrimentos deram-te esse conhecimento. Foi porreiro, pá. Fomos lá e descobrimos... E éramos gajos porreiros. E éramos porreiros. E lá com uma cruz. E o... <risos> Exato. E chegámos lá e metemos cruz e éramos, é. os gays, e éramos o país mais mas rico do mundo. Mas imagina, conhecimento também é saberes o contrário. Não mas, mas, que o que é que é, mas o que é que é a ignorância? tipo Imagina, o que é que... pá, eu dou-te o um exemplo. Uma pessoa que acredite que a Terra é plana, vai achar que uma pessoa que acredita que a terra não é plana é ignorante. Ou seja, vai, na cabeça dela, ela está certa. A, a ignorância é contextualizada. O, o, o, como é que eu posso dizer? O macaco não é ignorante porque não sabe viver debaixo da lama. Da lama. Nem o peixe é ignorante porque não sabe voar. O teu pai fodia nessa cama, tu fodias, o teu filho vai foder nessa cama, e a cama mantinha-se yeah, E o Estado aguentava. Yeah. <risos> Hoje em dia vais ao IKEA. Hoje uma boa Ikea, foda Ikea. tem que ir ao IKEA de novo. <risos> Não sei se isto vai sair à semana, se ao domingo, se na véspera de Ano Novo... Mas o que interessa é que temos aqui cúmplices muito especiais na nossa conspiração para a comunicação entre seres humanos. O primeiro que vamos ter esta tarde é Sérgio Serpe, Sérgio Pereira, que vai ter a oportunidade de se apresentar... Mas que, à semelhança dos nossos cúmplices desta série, é a Guineense e está a visitar Portugal para um evento na Escola das Artes da Católica. Serpé, o que é que te traz a Portugal? Antes de mais nada, mantens revolucionários. <risos> uh, eu vim para Portugal para um workshop uh, na Universidade Católica. É um workshop de arte, mas eu, eu vim apresentar uh, as minhas lutas na Guiné. Quais é que são as tuas lutas? Uh, as minhas lutas, eu, eu posso resumir somente... Numa única luta que é lutar pela, eh, pela uma nova sociedade, quer dizer, alternativa eh, do, do, do sistema desigual que estamos a viver. Ok. Então, então a tua perspectiva é internacionalista? É global? Sim. Uh, a minha perspectiva, ou bem, a nossa perspectiva, porque eu faço parte de uma organização revolucionária, que é o movimento do PRG Casa 64, na Guiné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 é, tem que ser uma luta indutiva e depois para ser dedutiva. Quer dizer, temos que partir das nossas realidades e depois para poder influenciar as outras realidades é, numa perspectiva marxista internacionalista. Achas que faz falta essa perspectiva aqui a Gondomar dos, dos 30 minutos que passaste cá? <risos> não conheço, <Gondomar> era... <risos> o rapaz nem conhece. Mas faz falta em todo lado, não estás a É verdade, Porque... mas olha. Diz, diz, diz. Não, daz, Viste aqui fábricas e tudo mais Há classe <risos> operária aqui Tu passaste pela zona industrial, não foi? Exatamente aqui, okay. Pá, uh, É a primeira vez que estás em Portugal, Sérgio? Sim é é Estás que... aqui, quanto... aqui há quantos, há quantos... Há quantos uh, dias? Já vou fazer duas semanas Duas semanas? Sim então, Qual é que são tipo, as principais diferenças Que tu encontraste cá em Portugal Em, compara... em comparação com o teu país da Guiné? Uh, é que na verdade Quando eu vim para Portugal Eu vi com os meus próprios olhos, uh, pessoas a dormir na rua uh, e também uh, crianças morrendo de fome, mulheres a pedi pedindo esmolas na rua. Então isso mostra, tem uma ligação com a Guiné, mas numa outra perspectiva. Por exemplo, na Guiné é raro ver uma pessoa dormindo na rua, é raro, mas uh, cá em Portugal isso é quase normalizado. Mas mas é, ra é raro como é como assim é raro. <coughs> o, os níveis lá são, são mais próximos uns dos outros a nível da habitação. É, não, não é Ou seja, é as que... pessoas são, são mais são mais próximas uma das outras a nível económico. Sim, não, não, não é questão de nível económico, mas é questão de uma solidariedade social. Uhum. É, o povo guineense é um povo hospitaleiro, mas também tem uma uh, como é que eu posso dizer pode ser a uh, uh, não interferência da economia capitalista, porque, podemos dizer assim, não tem muitas in indústrias na Guiné, por exemplo, como cá em Portugal. Então, essa diferença e sociedade guinense é muito diferente com sociedade portuguesa, viu? Em termos de pensar a família, podemos dizer, uh, em termos de caracterizar a família, não é universal. E, por exemplo, na Guiné, temos uma outra forma de ver o que podemos dizer família. Mas cá em Portugal é uma outra forma. Viu? O meu primo é a minha família. Viu? -se... Mas enquanto cá em Portugal é mãe, pai e filho. Viu? Então eu acho que isso também tem uma, uma certa importância é, o que fez com que não tenha essas pessoas que dormem na rua. Hum. Achas que o sentido de comunidade na, na Guiné é mais abrangente? É isso? não só em termos da família de sangue mas eventualmente dentro da tua nós até já falámos um bocadinho disso aqui as pessoas que moram perto de ti na tua, na tua rua, no teu bairro achas que há mais esse Sim, isso eu acho que sim porque não sentimos a comunidade pode ser através de, de, de, eu vou falar ainda através de questões étnico viu? Uhum. porque nós somos da mesma etnia podemos pertencer uma comunidade, uma tabanca, uhum. viu? Vamos sentir que nós somos família, viu? Então, essa consciência de, de, de comunidade levou à solidariedade social. Quer dizer, eu não posso ver uh, o meu amigo ou... Um, como é que eu posso dizer? Uma pessoa que vive na nossa comunidade passando mal... Vizinho? Vizinho, Sim. bem assim. Eu vou ajudar essa pessoa. E, e tem um como é que eu posso dizer tem um ditado que diz assim é em, em crioulo. nisso qual conhece alguém botar na cama que botarita né mesmo não conhecendo a pessoa perfeitamente conhecendo a pessoa lidar com a pessoa logo tu vais essa pessoa vai ser bem-vinda na tua casa uhum. viu okay. então eu acho que isso é, é isso é importante mas eu acho que isso também pode uh, se desenvolver, tendo em conta a industrialização, mais desenvolvimento capitalista na Guiné. Isso também pode, uh, isso pode interferir nessas mas, relações. Mas, por exemplo, tu te testes esse exemplo, mas nós cá em Portugal, que se tu fores para o interior, uh, sejas se as grandes metrópoles, tu vais tu tens muito mais isso. Eu acho que também quanto mais. Olha, damos o um exemplo, do é Gondomar para a uhum. baixa do Porto, onde tu vives, Sim. ou seja, quanto mais. sei lá cidade for, quanto maior for a cidade, estás a ver, se calhar menos empatia tu vais ter com a pessoa que está ao teu lado. Sim. Porque é, eu dou o um exemplo, eu, eu, eu, eu, aqui em Gondomar, uns anos atrás, havia muito mais essa coisa. Hoje em dia, como Gondomar já cresceu, essa, essa proximidade com o, com o primo com a tia já também vai desaparecendo, porque hum. há mais coisas pelo meio, percebes? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Estou eu acho sentido. que sim ele estava ele tava a associar isso também ao desenvolvimento capitalista não é sim é isso mesmo que, que, que atomiza muitas identidades por exemplo estamos a falar de, de, de, de, de quando estamos a falar dessa relação estamos a, a, automaticamente a falar da cultura por exemplo a cultura não é uma coisa estática é dinâmica e sabemos que a economia vai desenvolver uma, uma certa cultura. A economia interfere nas relações uh, humanas. Claro, claro. Sem dúvidas. Então, esse exemplo de, de, de, de, dos portugueses no interior pode ser... é a mesma relação dos guinenses. Ok. Quer dizer... Uh, num, num determinado tempo, os portugueses erram também, sentiam essa empatia. Mas com já a, a, a, a industrialização e com política capitalista bem estruturado então isso levou uh, uh, cada um a pensar na sua família, resumidamente, mãe, pai e filho. Okay. Então eu acho que essa relação é extremamente importante na Guiné, eu sinto isso na Guiné. É por causa disso que... É, essa comunidade vai ajudar essa pessoa para não ficar sozinha em termos de, de lar, para dormir e, e comida também. E... Há muitas questões, até porque eu já tive conversas a fundo sobre alguns tópicos contigo. Mas, por exemplo... Se uma pessoa for mais introvertida e se auto-excluir de uma comunidade de certa maneira, porque não quer fazer tanto parte, esses laços informais de que falas, não é? De, de família, de comunidade, etc. Se alguém que se afasta um bocadinho mais vão perder-se. Achas que era importante, que é importante na, na sociedade que tu concebes instituí-los, ou seja responsabilizar algumas entidades públicas, políticas, por exemplo por isso mesmo, pela salvaguarda dos cidadãos percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Desemboca no estado social, claro, mas a, antes do estado social, o que é que se pode fazer? Eu acho que quando estamos a falar de auto-exclusão, uhum. quer dizer, uma pessoa por sentir que não faz parte dessa sociedade, dessa comunidade e ficou isolado. Mas tem uma interferência nisso, ao meu ver, eu acho que. Por exemplo, quando estamos a falar de políticas uh, de Estado, uh, por exemplo, quando uma pessoa está uh, no, no, numa, numa, numa comunidade e essa pessoa uh, tem certa capacidade de desenvolver qualquer que seja a coisa. Uhum. Mas quando essa pessoa foi negada, por exemplo, a escola, e a escola são, são, são políticas públicas, por exemplo, certo. são políticas de Estado, se essa pessoa foi negada a escola, automaticamente essa pessoa... Uh, uh, pode cometer um erro dentro dessa comunidade e essa comunidade vai, como é que eu posso dizer, uh, criticar essa pessoa para poder melhorar e essa pessoa vai sentir... Uh, essa pessoa vai Marginalizado? sentir... Marginalizada? Uh, sim. Okay. Vai sentir essa crítica como uma ofensa e essa pessoa pode auto-escolher. Uhum. Sim, mas acho que a pergunta acho, assim, eu estou percebendo que estás a dizer, Sérgio, mas há pessoas mesmo que têm educação, têm até um, um, um estrato social, mas que automaticamente se isolam da comunidade. É mais isso também, estás a dizer, não é? Sim, e é e o, se acontecer alguma próprio. coisa na vida dessa pessoa, imagina, fica desempregado, etc, etc., e perde a sustentabilidade económica e financeira que tinha. Se é uma pessoa que se, que, se, que se meteu à margem né, da sociedade, se depois tem o o backup e, e a ajuda né, da, da, da própria sociedade, da, da comunidade, comunidade. que estava inserida, é mais isso? Não, eu acho que isso tem a ver com toda a sociedade, por exemplo. Eu não estou falando da relação de que os guinenses não têm guinenses que podem, não podem ter, como que eu posso dizer, apoio da comunidade. Hum. Por exemplo, quando estamos a falar, quando uma pessoa perdeu tudo, não é a comunidade que tem que ser responsabilizada de fazer essa pessoa conseguir o que perdeu mas sim, a comunidade tem um papel importante na nossa sociedade quer dizer, não largar uma pessoa, em termos de quê? quando estamos a falar em termos de comida, em termos de lar para dormir, eu estava a dar somente exemplo uh, cá em Portugal, porque eu vi pessoas uh, dormindo na rua mas, é mas cá em Portugal o nosso contrato social ponhamos assim uh, atribui esse papel ao Estado o problema é que o Estado falha nessas responsabilidades. E, e, e falha, e, um, e, e eu conheço alguns sem. Abre da minha loja, as pessoas estão é lá sem abrigos, eu conheço, e alguns deles tipo, preferem estar na rua porque uh, as, as casas, que nem é bem casas, né? mas os sim. sítios onde, onde que existem para abrigar os sem abrigos, eles, muitos deles têm medo de ir porque podem ser roubados, pode claro. acontecer isto e aquilo, então preferem viver na rua. Não tem proteção e dignidade, não é? Exatamente. É Isso coisa... também é um, um problema de expectativa. Ah, tu sabes que podes e deves ter melhor, portanto, é. não te sujeitas a uma coisa e vais procurar outra. Não estou a falar, não estou a falar no geral, não em termos de se vives na rua ou não. Mas também, Ententes... se vives na rua, acredito que chega a um ponto que tu perdes completamente a esperança. Estás a ver, só pois, estás claro. ali em piloto automático. Mas a, a, a, nós a, nós a a pessoas nessas condições. Yeah, como eu estava, eu estava a dizer, e, por exemplo, quando estamos a falar de comunidade nessa perspectiva, é, é muito diferente falando de Estado ter uma certa responsabilidade de fazer uma pessoa sentir uh, digna, ter uma vida digna. Então, eu acho que tem uma, uma diferença, uma certa diferença nisso. Por exemplo, quando estamos a falar uh, de uma pessoa que não tem lar, porque o Estado devia fazer essa pessoa sentir como um cidadão. Então, isso é diferente quando estamos a falar de uma pessoa, uh, por exemplo, que está dentro de uma comunidade e não tem onde dormir, uhum. viu? Então, tem uma certa diferença nisso. É por causa disso que eu estava a falar de comunidade e também dar, uh, fazer uma, uh, uma uh, diferença. O que eu vi em Portugal, viu? Então, é por causa disso, mas com o desenvolvimento, quando estamos a falar de, de, de, de desenvolvimento, de, de de Portugal, em relação ao desenvolvimento da Guiné-Bissau, sabemos que é, é, é muito... É, é, como é que eu posso dizer? É diferente. Por exemplo, a África é um continente subdesenvolvido, na, numa perspectiva, podemos dizer, desenvolvimento. E Europa é um continente... Sim, sim, sim, sim. Desenvolvido. Vivo. Então, nisso, Guiné-Bissau faz parte da África. E Guiné-Bissau é um país subdesenvolvido. Então, nessa perspectiva, economicamente, Guiné-Bissau é um país dependente, mas com toda a dependência de Guiné-Bissau, mas tem uma, uma comunidade, como que eu posso dizer, uma comunidade mais ligada. Estou a perceber, estou a o que estás a dizer. Uma comunidade que mais uh, vê pela empatia. Deve então, estar no um lugar do outro. Tu estás a dizer então que o dinheiro afasta, né?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 interferência ou com desenvolvimento econômico, o mulher é pode perder isso, provavelmente. Então eu, é, é essa a diferença que eu queria demonstrar. Uma das tuas grandes bandeiras é a escolarização Sim. da população. Achas que, e, e tens, tens um, uma, uma causa muito particular, da greve de professores lá na Guiné-Bissau, que eu gostaria que falasses sobre isso. Mas achas que, que a escolaridade uh, pode ajudar, ou melhor, o modelo de ensino pode ajudar na, no desenvolvimento desses laços intercomunitários? Sim. Uh, quando estamos a falar de escolarização, é importante fazermos uma... Como é que eu posso dizer? É, chamar alguns pontos sobre escolarização e educação. Porque... É, é, existe diferença nisso, uhum. porque quando estamos a falar de escolarização, estamos a falar de um processo bem formal, organizado, através das escolas. E quando estamos a falar de educação, estamos a falar eh, de educação de base, em termos de família, em termos de comunidade, essa relação, uh, saber estar em qualquer que seja lugar. Uhum. Então, exemplo, quando estamos a falar de escolarização, é preciso entendermos que tem, uh, como que eu posso dizer, uma coisa que impulsiona ou que vai uh, demonstrar que tipo de educação, que vai sustentar essa educação. Por exemplo, ou escolarização, melhor, essa escolarização. Por exemplo, quando estamos a falar de um sistema desigual, e esse, e esse sistema desigual sabe bem de que a história desse povo vai ser extremamente importante na escolarização para que esse povo po possa emancipar. Uhum. Então, o que é que o, o sistema vai fazer? Vai criar histórias reformistas para continuar a manter esse povo nessa mesma escravatura, vivo. E quando tu falas do sistema, estás a falar das elites políticas e capitalistas? Sim, eu estou, estou a falar uh, das elites políticas, capitalistas, estou a falar do sistema capitalista, mas não é só uh, como que eu posso dizer bem, dizendo assim, não, eu sou socialista ou eu sou marxista. Sim. Estou falando também dos reformistas. Estás a olhar para mim porque sabes que eu sou, não é? Não. <risos> Já tivemos esta conversa. Então, uh, uh, como a frase de Nelson Mandela, se não me engano, Nelson Mandela disse assim, Education is a key of the world. Educação é a chave do mundo. Eu, eu, a educação é a arma, é a melhor arma uhum. que podemos ter. Um, uma frase assim. Mas eu acho que, sim, é verdade, mas só que essa mesma educação pode acabar com tudo. Se for tomada pela, pelas rédeas erradas, é isso? Sim. Ok. Ele ontem passou, pai, meia hora a insultar o Nelson Mandela e eu a defender, e agora acabou de citar. Que fica não, fica pode pode Claro que pode. Não, não, não. E, não, tem, não, não, argumentos, não. e tem argumentos válidos. Não. Só que o Nelson Mandela, a minha Só semelhança, é o um reformista. Eu, eu, reconheço, eu, reconheço, eu reconheço lutas de Nelson Mandela. Claro. Mas que, na verdade, Estamos a falar de Nelson Mandela em que perspectiva? Isso é fundamental. Existem, para mim, dois Nelson Mandela. O ativista e o político? No, no, no, no, no regime da parte, luta que Nelson Mandela desenvolveu, isso é extremamente importante, pós-regime da parte, entre aspas, de uma forma presencial, posso dizer assim, mas depois Nelson Mandela conseguiu assumir o poder, o que é que aconteceu com o povo sul-africano? Eles não tinham terra. Perderam terra e, até hoje, não têm. Então, eu acho que o regime é neo-aparté, o um novo sistema de apartheid, mas com os próprios filhos da África do Sul, a escravizar uns aos outros. ok isso aconteceu também na Guiné, ou está acontecendo na Guiné. Por exemplo, os Tugas brancos foram, os Tugas pretos ficaram. Hum. Viu? O colonialismo, -colonialismo. e o neocolonialismo. Então, para mim, Nelson Mandela tem duas caras na história. Uhum. Então, falar no Nelson Mandela não significa que eu... Como é que eu posso dizer? Uh, deitei tudo no lixo o que Nelson Mandela fez não, não é isso, mas temos que uh, claro, uh, claro. fazer. claro, uh, meu, qualquer pessoa está tá, tá, tá, tá, tá, tá livre desse escrutínio né? coisas que fizeram bem, coisas que fizeram mal yeah. e uma coisa não invalida a outra não. Não, não, não, lá porque que, tens uma atitude é, negativa não podia invalida. fazer, fazer um, muito mais claro. muito mais sim, não sei, é, não... se, se colocarmos isso como é que eu posso dizer, no braço Tipo positivo ou negativo? Então, vamos ver. aqui <risos> a de, de, Deixa-me tentar introduzir aqui a conversa por aí, então. Vou, vou falar agora um bocadinho com o Castro. Achas, consideras-te um revolucionário? Tá a começar, vamos nos cumprimentar com um cumprimento vez quando chegar. Estás Não, não estava, tá estava aqui meio azói. <risos> Pronto. Uh... Achas, achas que a, a melhor maneira para mudar o mundo é uma revolução em que as coisas mudam rapidamente mudar o mundo ou uma sociedade ou o que for uma revolução em que as coisas mudam rapidamente não de um dia para o outro mas num período curto de tempo com muita comoção ou através de um incremento de uma reforma sucessiva com um objetivo em é, a segunda. A, segunda. a segunda. Pronto. Uma coisa, porque é aquela, porque é aquela merda daquele ditado que se diz mesmo? que hum. é, tipo, as coisas demoram um tempo a construir. Ok. A destruir é rápido, Sim. Então, as, Se nós agora mudássemos tudo de repente, olha, hum. se calhar, eu, eu, não, eu não conheço muito aquilo que o Mandela fez. Sei a principal coisa, mas não, tô, não, não tenho muito conhecimento, mas se calhar Apartheid, nossa e foi de repente, estás a ver? Sim. E não teve, e não teve tipo, consistência para dar continuidade uhum. ao trabalho. Mas, mas nem é bem assim. Se me permites parafrasear a conversa que tivemos, Sérgio, e interrompo me se estiver a, a dizer mal o que tu pensas, o, o, o, a contenda do Sérgio com, com Nelson Mandela e outras figuras é serem mais reformistas do que revolucionários, é terem-se adaptado, nomeadamente, no caso do Mandela, ao sistema capitalista. O argumento que eu, que eu dei na, na conversa que nós já tivemos foi de que... Um, é muito, era muito complicado, principalmente naquele momento histórico, fazer vingar um sistema anticapitalista. Estamos a falar do, de 94, se não me engano, dos anos 90, já nem havia União Soviética, era muito difícil. Pois entrou toda uma discussão sobre Cuba e ditaduras e democracia, que nós já lá vamos. Sim. Mas, mas, mas ele tem a perspectiva diferente, só para enquadrar aqui a ti e a quem nos estiver a ouvir. Correto? Tu és a favor da revolução... E, e o teu UPRG KSAKA64 igualmente, certo? Eu só quero uh, falar um pouco dessa revolução. Bom, Quando estamos a falar de revolução, estamos a falar de... de, de, de, de, de ter uma alter, alternativa de um outro sistema. Por exemplo, uh, está, uh, sabemos tudo bem que o sistema, ou bem, EU, Uhum. Sei que o sistema capitalista não está funcionando bem. Quer dizer, está a funcionar, mas não está a funcionar bem. Não existe, não existe sistema perfeito. Mas sim, eu acho que existe uma alternativa. Sim. Melhor do que o capitalismo. Enfim, então, isso é revolução. Mas que na verdade, eh, Leon se costumava dizer ou oh bem, fez um livro A transição. A transição. Uhum. Programa de transição de Leon Troxi. Uhum. Então eu acho que falando de revolução não significa uh, hoje amanhã tudo já está feito. Não. Sim. Mas sim, é paulatinamente. Quebrar-se o sistema. Sim. Porque quando estamos a falar num um sistema. Uh, uh, socialista ou comunista, temos que partir ainda de uma alternativa socialista para podermos chegar ao comunismo. E se o Nelson Mandela vivesse mais 100 anos? Nelson Mandela? Sim. Não. Uh, quando estamos a falar de, de, de, de, de, de, de sistema aparatepe, nós não estamos a falar especificamente de Nelson Mandela. Estamos a falar de Nelson Mandela como líder de uma organização. Mas não significa que Nelson Mandela, como sendo líder de uma organização, significa que, que é Nelson Mandela que é tudo. Sim, não, mas, mas... porque tem um centralismo democrático, como é que eu posso dizer, dentro desse partido. E tem pessoas que vão sentar para pensar o partido. Pensando o partido significa pensando o país, pensando o mundo. Então, não significa que se Nelson Mandela já está a desviar de caminho, significa que isso... Tem que parar, mas sim, Nelson Mandela tem, uh, como que eu posso dizer, uma cota à parte uh, deste falhanço, uhum. viu? Então, mesmo o Mandela falou sim, mulher Nelson Mandela. Não falou explicitamente de que Nelson Mandela traiu a revolução, mas criticou... Okay. uma dele. certa política de Nelson Mandela. Mas, por exemplo, tu, dizes tu falas, tu, Chico, falas, dizes sempre uma coisa que eu acho que é interessante: que é tu, tu um, contamos aqui o teu Peter Castro, tu disseste, tu olhas, tu vês as coisas daqui a 200 anos. Sim. Tipo, Meter a fazer políticas para, para daqui a 200 anos. estás sempre a mudar, não é? Uhum. As coisas andam um bocado para a frente, puxam um para bem trás. para trás, para a frente, e andamos Sim. sempre nisto, estás a ver? Sim. Ou seja. Acho que eu tenho o, estar, é o, o pensamento, isso. acho que, é que até vai mais do encontrar aquilo que até tu às vezes pensas, pois, Que é tu fazeres uma respeitado. proposta para Sim, dar continuidade a um uma pensamento. Uma continuidade completa, porque, porque, e até respondendo ao teu argumento trotskista da, da transição, eu sou completamente a favor de uma fase de transição, mas é de uma adaptação consecutiva do sistema e não de uma quebra do sistema. Tu tens um horizonte que sabes que vai além do teu período de vida provavelmente, e depois tens várias escolhas. Será que eu estou a lutar pelo ideal? Por exemplo, o Amílcar Cabral. Não é? Será que eu estou a lutar por um ideal e o meu fim de vida não importa? Será que eu quero apressar as coisas para enquanto eu esteja vivo e as pessoas que me são queridas estejam vivas? Porque se calhar eu, eu e tu no final sonhamos com a mesma sociedade. Temos em maneiras extraordinariamente diferentes de lá chegar. E mas concordamos em absoluto na, por exemplo na educação na maneira como ela deve ser feita eu tenho, eu tenho é, é, é alguma dificuldade em, em, aceitar o, em aceitar de caras o, os movimentos o um movimento que se, que se proclama sempre revolucionário não pela revolução em si mas pela reação ação, reação, ação, reação entendes? ação daqueles que Estão do outro lado da revolução, no sentido em que ela normalmente Desculpe, é tida. Eu... Sim, diz, diz. Mas eu não sei em que perspectiva tu entendes a revolução. Por exemplo, eu quando falo da revolução... Ok. Por exemplo... Uh, é é, é conjunto, de ações, uhum. conjunto de ações, conjunto de ações, de, conjunto de, de, de, de lutas é uhum. que vamos conseguir chegar a uma revolução. Por exemplo, eu não estou falando de revolução em que perspectiva. Podemos pensar que toda revolução tem que ser igual. Por exemplo, a revolução russa. Temos também que pegar nas armas, fazer revolução. Não. Depende de circunstâncias e realidades. Okay. Sim. Por exemplo, nós podemos conseguir uma revolução através de uma democracia burguesa. Uhum. Por exemplo, eu, sou, eu estou somente dando exemplo. Sim. Podemos também conseguir revolução através, eh, como que eu posso dizer, de uma revolta popular ou revolta dos trabalhadores. Tens razão. Viu? Então, cabe uma, uma estrutura política em termos da realidade do país pensando a revolução. Te fizeste bem a distinção entre revolta e revolução. Isso. Mas... A... Pelo, pelo que eu entendo, e se calhar estou errado logo à partida, a tua revolução é a eliminação da, da política burguesa. Sim, mas... Correto? Sim, mas é, é, é, como é que eu posso dizer? Caminho para esta revolução, uhum. estratégia e tática, sim. não pode ser a mesma. Porque quando muitas pessoas entendem que quando estamos a falar de revolução, então tem que, tem que ser idêntica à revolução, Rússia, Revolução não, Cubana, não, não, não, não. dessa mesma forma, viu? Então por, é por causa disso que é bom esclarecer essas coisas que é extremamente importante. Quando estamos a falar de revolução, por exemplo, estamos a fazer a revolução, no momento. Uhum. Estamos a denunciar o sistema, estamos a uh, desconstruir mentes e reconstruí-las, mentes revolucionárias, viu? Porque o, o, que, o que estamos a discutir aqui é extremamente importante. Uhum. Então, estamos a fazer a revolução, chamamos a fazer revolução mental. Isso é fundamental. Sim. Viu? Está aqui o título. <risos> é verdade, é verdade. E... Podes continuar. <risos> <risos> Pá, tenho demasiado. que te, Estás com alguma Não, curiosidade? Não, estou a estou a ouvi-lo, meu. Estou a aprender coisas. A, que está, é, a questão é... É recíproco. Não, estou mesmo, estou mesmo. <risos> uh, essa... essa... A revolução mental, obviamente, que é, que, que é importantíssima e é fundamental. Mas, repara, que quando estamos a desconstruir e a construir ou a reconstruir mentes, estamos nós a inquinar essas próprias mentes. Ah, estás, já estou a é. estás a pôr o teu input a dizer isto é que é o correto, entendes? Eu, eu, eu, sou, eu sou mais adepto de uma, de uma perspectiva política ou social, educativa, ou o que for, em que em que não estás necessariamente a estás a desconstruir em primeiro lugar, mas para depois dar ferramentas de perceção e tínhamos uma discussão acesa, Tu a dizer dizias-me que, não, tu tens é que formar uma organização política, eu digo-te mas eu sei os problemas, não sei as soluções, portanto, eu prefiro ter um podcast e encorajar as pessoas a pensarem nas soluções, eu posso tentar oferecer algumas e as pessoas podem dialogar comigo, como estamos a fazer agora e procurar soluções, mas eu não tenho propriamente uma proposta política porque eu ainda não me decidi quais são as soluções que eu acho mais viáveis entendes? encaminho mais para um lado em alguns casos mais para um lado nos outros contextualmente como tu mas, uh, mas essa ideia que tens e que eu acho muito bem principalmente em, em contextos uh, de, de extrema uh, opressão e neste caso capitalista e não só, não é? porque uh, tens a Guiné-Bissau e outros e muitos países, ou a generalidade dos países da África, riquíssimos em recursos em, em população em fulgor, uma população jovem e, com, e com, com dinâmica que são completamente distraídos por um sistema global que, que é em si capitalista e vamos vou, vou fazer, é racista evidentemente por exemplo, vou fazer, na, vou fazer, vou fazer porque, eu, porque eu faço muitas vezes uma, uma meta crítica a isto. Um, por exemplo, não estou tão a par da realidade da Guiné-Bissau e podes falar se quiseres, mas o cacau todo da costa, quase todo o cacau da costa do Marfim é, e a riqueza que esse, que, esse, que esse recurso produz não está na costa do Marfim. Não está, como até que falam, falávamos, nos trabalhadores das plantações de cacau na Costa do Marfim. Está na Nestlé, na Milka, na Danone, na Hershey, etc. E, e nas pessoas que estão no topo dessas organizações. Portanto, eu acho que sim que a, que a educação, a revolução mental é importantíssima nesses contextos, como é em Portugal e é em todo lado. Uh, mas as ferramentas. Eu, eu prefiro dar mais ferramentas do que conhecimento, sabes? É um bocado essa a perspectiva. Agora dei uma prefere grande à volta. dar o quê? Desculpa. Ferramentas. Em vez de conhecimento? Em vez de conhecimento. Sim. Porque se eu te der conhecimento, por exemplo, na escola, dos descobrimentos deram-te esse conhecimento. Foi porreiro, pá. Fomos lá e descobrimos. E éramos gajos porreiros. E éramos porreiros. E chegámos lá com uma cruz. E fomos o, <risos> Exato. E chegámos lá e metemos cruz e éramos, é. gays, e éramos o país mais Mas rico do mundo. Mas imagina, conhecimento também é saberes o contrário. Exatamente. Então lá está, tipo, mas é com... a forma como tu dás o conhecimento às pessoas. Não, mas tu dês a ferramenta de eu dou-te isto mas é podes interpretar de maneira diferente, não, não, não ferramenta mental, ferramentas de raciocínio, de género eu tenho a minha perspectiva, mas tu está completamente à vontade para investigar a minha perspectiva e contrariá-la ou acrescentar, ou o que for acho que é o mais importante. Mas é que... Pois, Bertão, é que... acho que não, tem, não usaste foi bem não, a palavra, não, não, conhecimento não, não, não. Tô... O... como é que dás essa ferramenta? Essa ferramenta é através do conhecimento não. Como é que dás essa ferramenta, por exemplo Eu vou ensinar muito sim. a pensar Sim, sim, sim Eu, eu trago metade ou quer faça um sim, sim, espaço, sim. E as pessoas não sabem o que é dar. Sim, como é que dás a... É dá a... É dá a ferramenta? Sim. Através de... destas conversas desconstrutivas e de deixar isso bem claro Junta-te mais ao microfone, Marinho. Hum. Está a falar connosco, Marinho, que também vai estar no, no episódio que vamos gravar a seguir. A, a, a ideia ah. de dar ferramenta, mas não conhecimento, é Sim. também assim muito. Não, aquilo é, é muito romântico, Sim. mas é um tanto fácil. Sim, então, deixa, se calhar a perspectiva que eu estou a dar é demasiado académica. Porque o, porque, como, porque o conhecimento, no, numa base evolutiva de, de um saber consagrado e conceituado, percebes? É esse o conhecimento que eu estou a dizer. Como, eu, como por exemplo, que eu, o exemplo que eu estava a dar, como nos são dados períodos da história na escola. E, e também na, na, na, vocês identificarão, com certeza, no programa escolar da, da, da Guiné-Bissau, esse tipo de problemas. Isso, isso é que é o conhecimento, é, é aquilo que é substanciado num sistema académico. Vamos pôr assim. Quando o, o, esse, esse tipo de conhecimento pode e deve ser transmitido, mas sempre com a ferramenta do questionamento ativo entendes? Por isso é que, por isso é que esta expressão toda esta discussão toda para mim começou na, na, na, na frase de vamos, desconstruir e reconstruir porque lá está, quando eu estou a reconstruir eu estou a fazê-lo à minha maneira okay? eu estou a ensinar a minha metodologia política e agora para não usar o exemplo e, e ser potencialmente confrontativo ou polémico se eu for um neoliberal eu posso desconstruir uma mente que não é neoliberal e reconstruí-la no sentido neoliberal no sentido de que nós não queremos Estado para eu nada os fizeram isso exatamente sim sim sim tu vais ver os discursos do Hitler exatamente e é um e são altamente reeducativos e, e, e mentes e dão esse conhecimento esse conhecimento essa essa ideia mais fixa do mundo porque o conhecimento nós temos nós temos informação e depois interpretada dá conhecimento então Digamos... tu espera tu estás a dizer que Eu agora calma um bocadinho não, pode, não, pode, não, pode não. Marinho Marinho, Marinho? Okay. Marinho. É, basicamente estás a dizer que o, o conhecimento são vou chamar los assim, pontos fixos em determinados espaços e tu agarras nesses pontos fixos e das as pessoas. O que tu queres dar é uma lupa para as pessoas analisarem Sim. esses pontos fixos. Sim. Okay. Mas a cena é que tens que trabalhar os conhecimentos, porque se eu tiver uma lupa e tiver que analisar nazismo, uhum. só tenho o nazismo para analisar, não tenho nada para contrapor ao nazismo. Claro, Portanto, é nisso também tem que se trabalhar o conhecimento, sim, sim, sim. não só dar ferramenta às pessoas. Sim. Suponho. Mas, mas, mas... E, e, quando eu estava a falar de desconstruir e reconstruir as mentes, uhum. eu estava a falar de... de eu queria falar de, de, de, de capacidade de discernição, quer dizer, para uhum. permitir às pessoas... Uh, para permitir as pessoas terem a no, uh, noção de que esse sistema uh, como que eu posso dizer assim? Uh, posso dizer uh, para acabar com a ignorância, por exemplo uhum. eu sou escravo mas Sim. eu não sei como que eu posso libertar dessa escravidão uhum. mas a ignorância a ignorância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 Sim. E na cabeça da pessoa que acha que a Terra, tá, que a terra é, é, é um globo e não é plana, a outra pessoa é ignorante. O que é que é ignorância é que não é Estamos a falar da ignorância uh, numa perspectiva, posso dizer, bem académica Podemos dizer assim, académica Por exemplo, quando estamos a falar uh, de, de, de, de, de conhecimento, estamos a falar de um conhecimento bem, uh, como que eu posso dizer, estruturado, e que pode ser questionado. Por exemplo, uh, quando eu falo que... Uh, é esta aqui é A. Todos Nós sabemos que esta aqui é A. Letra A. Sim. Mas quem é o para questionar essa letra? Dizendo que esta letra aqui é J, automaticamente estou sendo ignorante. Estou ignorando que esta aqui é A. Não, depende. Depende do teu, do teu posicionamento em relação a, a esse símbolo. Porque, para mim, daqui, para cá, daqui parece um M. E sim, não só. Há a questão interpretativa. Desculpa, eu nunca vi, aquela, desculpa, só, nunca claro. vi aquela imagem que, foi, que, que, que há uns tempos foi muito viral, que eram 6 hum. e que muita gente dizia que eram 9 mas eram 6. Porquê? Porque as pessoas estavam a ver o 6 da perspectiva do 9. Claro. Percebes? Ou seja, para aquelas pessoas todas aquilo era o 9. Para uma pessoa, aquilo era o 6. Qual era a pessoa que estava certa? Era a pessoa que estava a ver o 6. Porque de facto, aquilo era o 6. Percebes? Ou seja, vai sempre também muita muito da perspectiva como, tu, como Chico disse e vem. Não, mas é não, essa, essa, essa, essa... há uma certa preguiça também e que muitas vezes Fazemos extremiza, extremização de relativização. Por exemplo, vamos, o, o, o André Ventura é uma merda. Não haja dúvidas. Agora não vamos dizer. Uh, isso temos que expor é nessa. Yeah. <risos> é, é, é isso que eu estava. A! Ah, por exemplo, estamos. Uh, uh, tu és português, eu sou guinense. E a, a língua oficial da Guiné é português. Alfabeto é A. Sim. Então, tu vais me dizer que aqui é Zé. Ok. Eu acho que Mas por, por exemplo, mim, estamos é um a porque estamos a partir da mesma base de conhecimento, era é isso que eu estava a dizer há bocadinho. É isso, é... Que é o português. Mas, então, Mas podias que... chegar aqui uma pessoa de um, de um canto longínquo do mundo e dizer: Isto, para mim, isto significa tenda. Este símbolo é uma tenda. Então, e tu então... não podias. E aquilo é conhecimento na mesma, só que é diferente do teu. É isso que, podemos, que vamos dizer essa pessoa. É ignorante, porque estamos num, num mundo que, como que eu posso a epistemologia. Certo. A epistemologia, a produção do conhecimento, Sim. é bem estruturado. Então, automaticamente, nós to, uh, uh, todos nós somos formatados que esta aqui é A. Então, é na base de que esta aqui é A que eu vou escrever António Joaquim, não sei, uhum. viu? Sim. E, mas, no, colocando Z aqui, como é que tu vais ler isso? Eu acho que também, discordando um tanto de é sempre preciso contextualizar. Porque sem contextualizações claro. Sim. não se faz nada. A, a ignorância é contextualizada. O, o, o... como é que eu posso dizer? O macaco não é ignorante porque não sabe ver debaixo da lama. Da lama. Nem o peixe é ignorante porque não sabe voar. Os Desculpa, é por causa por disso que eu fiz uma contextualização. Ela é português? Eu sou Guinness, Língua oficial, não é português. Então, é uma contextualização em termos de alfabetização. Sim, é uma coisa que nos une. Sim. Mas há okay. outras... Ok, neste caso, mas, mas há sempre... É quando falas a nível de um, de um sistema social, há toda uma complexidade em que, essa, em que essa contextualização é praticamente impossível. Por exemplo, toda a gente que está nesta sala concorda com o Aventura é uma merda. Mas, uma, mas 10% da população portuguesa, segundo as últimas é sondagens. Lá. Tens de estar os 50 que não votaram, é assim. Pronto, por isso <risos> mesmo, por isso mesmo. <risos> ou, ou seja, ainda é mais. É porque vez. os que não, não, não, não é mais, porque os que não votam significa que estão indiferentes. Ah, okay. não, é para um eu é que não sim. se importam. É um neutro. Se neutro é tomar uma sim. posição também. Eu não gosto muito desta dialética, mas nestes tô, casos. Já é já estás em Twitter, Twitter. já estás vidrado no Twitter. Mas posso só, só dar um exemplo? Eu vi um documentário, acho que foi na RTP2, para há duas semanas ou três, sobre a cultura mártir, que é uma coisa horrenda, né? tipo, para mim, mandarem crianças tipo, a reventarem-se, explodirem, tipo, matarem-se, suicidarem-se neste caso, né? para matarem sim. pessoas, e pessoas que só se suicidam. Está de bombistas suicidas? Sim, sim. É okay. um... Não é bem um mártir, mas sim. Eu, eles lá tipo, tratam-nos como um mártir sim, sim, mas o mártir é o símbolo de uma causa depois, não, mas não importa sim, mas, é, mas é a causa deles, pronto, é a causa de, para eles, tipo, aquilo é incrível estás a ver? as pessoas é, juro eu juro-te, eu ouvi aquilo e fiquei como é que é possível? eles, eles fazem feriados religiosos a pessoas que se matam eles têm tipo estátuas, têm, fazem uma cultura ah, então têm tudo... é mártir sim, okay, têm então... toda uma cultura às pessoas que se matam porque acham que depois porque, porque estas pessoas acham que quando Cometendo esse ato, vão propor isso. Foram educadas assim. Os anos passados eles foram educadas assim, e é uma coisa. Para mim, isso é estúpido. Mas quem sou eu para dizer? A minha mãe está em casa e, quando, e eu vou fazer um exame, ela acende uma vela. Ela acha que aquilo vai-me fazer alguma coisa. Quem é, qual dos dois é que é mais ignorante? Ok, obviamente o gajo que se mata está a prejudicar a alheias e A minha mãe não prejudica ninguém. Mas qual dos dois é que é mais ignorante? Uma pessoa que acende uma velinha ou uma pessoa que se suicida? E que que leva 30 pessoas com ela? Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Tipo, lá está, o que é, que é ser ignorante? Para mim são os dois. Sim, é. mas a ignorância não é necessariamente nociva. Agora, quando a tua ignorância está a prejudicar outras... É Sim, tem é? ok, é isso, é isso. Mas, por exemplo, tu tens lá pessoas que, que se, se morrerem com uma, Ou seja, se forem uma das vítimas, que também apareceu nesse documentário, que ficavam todas contentes porque iam para o céu. Também, tá, e é um pouco paraíso neste caso, ou seja, Sim. como é que eu posso mirar para elas e dizer vocês são ignorantes, estás a ver? Eu, eu posso, porque eu acho que aquilo é estúpido, estás a ver? Mas acho que aquilo é estúpido assim como imensas coisas que se faz. Mas na minha cabeça, mas calhar eu é que sou ignorante porque estou a dizer aquilo a eles. Não, uh, como o Marrinho estava a dizer, é necessário uma con con contextualização. Qualquer que seja termo. Por exemplo, quando eu estava a falar de ignorância, eu estava a referir o Amílcar Cabral falando da ignorância em termos da educação. Por exemplo, nós temos que lutar para tirar o nosso povo da ignorância. Porque o mundo estava a desenvolver e ele referiu de que nós estamos à procura da nossa liberdade enquanto, parece que é pela segunda vez que o homem foi à lua. Viu? Então, é o conhecimento que fez o homem ir à lua. Enquanto os nossos antigos combatentes estavam a lutar pela liberdade. Liberdade. Okay. Viu? Então, eu acho que Cabral falou da ignorância nesse sentido. E quando eu estava a falar de, de acabar com a ignorância, eu estava a falar de um mundo mais como que eu posso dizer, o mundo mais desenvolvido em termos de produção de conhecimento? Não uhum. sei, concordo com isso. Mas não é discriminar em termos de não contextualização. Por exemplo, uh, quando. Uh, existe essa, essa discriminação no, na, na epistemologia, parece sur, a epistemologia sul-sul. Sim. Quer, uh, quando estamos a falar de mito, não sei, essas coisas, porque. Os africanos têm a sua forma de produção de conhecimento, como é que eles consideram conhecimento. Mas enquanto que o Ocidente discriminou isso. Claro. claro. Então, eu, eu, isso é, é extremamente importante, uma certa contextualização. Bem, em termos de saber. Coisa. Né? Sim, bem, mas, bem, mas lá está, como é, que, como é que isso é... Ou seja, isto é teoria. Como é que na prática isso pode ser emprego? Isso é que é, para mim é que é tipo, tu está -me é, a, tá -me é, a meter é tu, é complicado. Tu tens... a ver Tu, tu, tu lês um livro, estás a ver? Tu hum. estás a ler aquele livro, tu estás automaticamente a ingerir a informação que alguém escreveu. Ou seja, como é que, até, que, até que ponto é que também não vai aquilo tudo certo? Qual é, que é a tua epistemologia sobre isto? Por exemplo, o que ele está a dizer é tu tens a epistemologia é a produção do conhecimento yeah. e tu est... que eu vendo... yeah. historicamente eu tu tens os voar. tens os canones científicos e que, que vêm de, de desde há muito tempo e que Sim. são muito que são muito eurocêntricos ou, ou do norte global Sim. Inclui, inclui a Austrália, embora seja um país muito sul, né? que a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, os pa chamados países desenvolvidos, mas é o norte, é aquilo que se chama o norte global. E tens essa epistemologia tradicional, a produção do conhecimento tradicional. E tens as epistemologias do sul, que é a maneira como o conhecimento é produzido e passado uh, noutros locais do mundo, okay. noutras latitudes, por exemplo, em África, na América do Sul, na Ásia, percebes? E, e, e a perspectiva que tu poderás ter é aquela de uma ecologia do saber, que é a ecologia no sentido em que está tudo integrado, em que não é menos válido necessariamente, só porque não vai de encontro aos cânones, que eu próprio sacralizo muito, da, da experimentação, do científico. Porque existem uh, uh, saberes aí, imbuídos, por exemplo, na, nas mesinhas, que se fazem na, na, na cultura tradicional portuguesa existem mesinhas que se fazem okay. que resultam e não sabem porque. Tá, imagina, dói te o joelho e a tua avó diz: Ah, faz isto assim, sabe, e aquilo assim. funciona. É, é tipo, Estás ah, a ver? o osso partido, amanhã vai dar, vai dar a chover. Vai, coisas vai chover. do género, ah, coisas coisa, do género. É. Que, que, que, que, <risos> ou o é efeito placebo, por exemplo, sim, que sim, durante sim. muitos anos foi negado pela, pela ciência ocidental, mas depois que se, começa, que se começa a tentar perceber. Por exemplo, na, na acupuntura e na medicina tradicional chinesa. Que foram absolutamente negados, até pensarem: espera lá, mas isto resulta, as pessoas sentem-se melhor. É, com verdade, isto. é verdade, é verdade. Como é que vamos ser? É isso. É isso que eu estava a Sim. tentar explicar. Ou a astrologia. Oh. Isso já é uma conversa. Oh. Não, mas isso é... a pessoa, eu estou a perceber. Lá no dizer. Mercúrio está a retrógrado, estou a tentar era perceber como é que <risos> tu consegues passar isso para toda a gente, percebes? Porque há pessoas, e eu próprio às vezes sou assim, muitos tópicos. Em alguns tópicos. E eu acho que tenho razão. E eu, posso... não, é, não é questão de passar essa política para toda a gente. Por exemplo, estamos, estamos a viver é, num sistema capitalista. Mas eu não estou de acordo com isso. É por causa disso que eu sempre falo de ditadura. Eu não quero beber essa água. Mas eu tenho que beber essa água. Se, se não bebo, morro. Vivo. Então, tem uma, um, uma certa coisa que tem que impulsionar uma coisa para mover, é para fazer funcionar. Então, quando estamos a falar de revolucionar o sistema capitalista, estamos a falar de trazer uma alternativa, uma alternativa política revolucionária. Mas essa alternativa política revolucionária não tem que ser, como que eu posso dizer, mesmo Deus não é aceitável pelo todo mundo. Uhum. Viu? Então, temos também que saber que vamos ter opostos. Vamos ter oposição. Porque quando estamos a falar de revolução da democracia, aliás, da, do, do capitalismo, estamos a falar de, de, de, do, do fim de, de, de, da burguesia. Será que a burguesia vai sentar assim, tranquilo, à espera da sua terminação? Não.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 mas essas pessoas que regulam isso não serão também elas futuramente corrompidas? Não. Tem, uh, por exemplo, estamos numa democracia burguesa. Temos, uh, temos, como é que eu posso dizer? Representantes do povo. E esses representantes do povo, por exemplo, respondem no nome do povo. Por exemplo, deputados. Então, estamos aqui. Eu sou deputado. Todos nós somos deputados, estamos numa Assembleia. Estamos a discutir o problema do povo. Então, será que tu vais querer ser superior? Bem, é claro, tu vais querer. Então, nós vamos, vamos ficar a, a ver assim. Tranquilos, sentados? Não, eu acho que vai reinar uma democracia. Viu? A maioria. Mas isso é contrário numa uh, alternativa socialista. Como assim? Desculpa. Desculpa. Por exemplo, estamos a Desculpa. falar estamos a falar no de um centralismo democrático através de, da classe trabalhadora. Sim. Por exemplo, é a classe trabalhadora que produz toda a riqueza, é a classe trabalhadora que tem que organizar e destruir essa riqueza, viu? Olha que eu conheço. Então tu muita faz gente. parte da classe. E tu não vais poder controlar toda a classe. Viu? Como é que... okay. Por exemplo, operários numa fábrica eles têm que trabalhar toda a hora e dividir esse dinheiro. Okay. E tu vais ficar com todo o dinheiro. Agora, só uma coisa. a falar, de... porque toda a perspectiva é acerca do trabalho. Trabalho é uma merda. Só as pessoas ficam contentes <risos> porque têm que acordar às seis e voltar a casa às nove. Na sociedade que temos hoje, totalmente industrializado, o trabalho continua a ser uma merda. um peso. Por exemplo, vamos pensar, antigamente para fazer uma cama, tu tinhas que pegar numa cera, cortar uma árvore uhum. e fazer a cama em 10 dias. Hoje em dia tens 40 almofadas para pôr em cima da cama. <risos> e, depois, e a cena é que todo esse 10 dias de trabalho custava alguma coisa, mas a cama hoje parece mais cara do que... Sim. ainda era antes, Sim. e antes durava uma vida Sim. o teu pai fodia nessa cama tu fodias <risos> o teu filho vai foder nessa cama e a cama yeah, e o Estado feio. aguentava yeah. <risos> hoje em dia vai é o IKEA que hoje eu uma boa o IKEA, foda é. tens que ir ao IKEA de novo e, e, e, mas a cama produz hoje tipo sem num segundo então, a produção é efetiva o trabalho o mudou o, mas a exploração mantém-se ou ainda piorou. E ou seja, estás a dizer que há mais, há mais camas e há mais, há mais camas, há mais procura há, há mais, procu mais, procu mais pessoas, mas o preço aumentou. Há mais facilidade em produzir facilidade cama em E o preço e camas, aumentou mesmo. E o preço mas aumentou. O não, e e não a pessoa que, que, que até faz a cama nem tem dinheiro comprar para a comprar a cama. <risos> yeah. e, é mas nós ficamos contentes porque temos um emprego. Caramba, era hora de abolir o trabalho. Aliás, pensa <risos> trabalho <risos> do. <risos> Ver Concordo, sou ver... a favor do rendimento universal. É... E vamos explorar isto. Tu... Eu vou explorar, agora não. propor peraí, peraí, uma coisa. Peraí, tu tu, és... <risos> Desculpa, tu és, a, és a favor que não. Espera aí, não começa tá na Câmara. Não, Trabalha claro que quem não. quiser trabalhar. É, é tudo é inteligência artificial e robôs e o dinheiro que vai todo para o Elon Musk. E nós? Já te explico. <risos> e, e vai, e vai, então, fiquem <risos> atentos ao próximo episódio. Vamos fechar este por aqui. Vamos jantar. Juntamos aqui o Marinho e continuamos. Portanto botem like, nós já não pedimos like há meses mas tem que pôr para nos ajudar algoritmos e capitalistas e o caralho já sabem, põem um like, partilhem façam essas coisas todas giras uh, e vejam o próximo episódio em que vamos juntar aqui o um Marinho, já que a discussão estava tão acesa peço desculpa por ter interrompido mas mais valia não é? não, está bem, está bem obrigado, e comportem-se a Ellen Chiquetada <risos> mesmo <risos>